seguindo aqui nas aulas eu vou vamos aprender agora mais algumas ferramentas de trabalho algumas configurações que vocês podem fazer para melhorar o desempenho tá na hora de trabalhar de você montar outro cenário e tudo mais vamos lá bom é, olha só aqui essas ferramentas aqui ó são eu considero ferramentas de visualização tá Bem óbvio. Perspectiva é essa janela principal que eu, particularmente, sempre gosto de trabalhar com ela. Tá? Dificilmente eu trabalho com as vistas assim, ó, as quatro vistas. Tá? Acredito que algum de vocês são mais acostumados a trabalhar assim, né? são, mais, são arquitetos, não sei, tudo mais. Vocês, então, gostam de trabalhar com, com essa vista e de fazer uma alteração no front, no top, enfim, eu, eu sou acostumado a trabalhar com essa vista, tá? Aí quando é preciso, eu vou lá e altero a vista, faço alguma mudança aqui, tá? no top ou uma dessas outras, mas basicamente eu trabalho mais com essa. Tá, então, você também pode alterar, ó, certo? As visões. Aqui você altera a view, por, aqui, view mode, ó a qualidade aqui é, é você visualiza com materiais com sombra tá com a iluminação e tudo mais aqui apenas o a iluminação é sem, sem, a, sem as sombras sem os, os shaders tá trabalha com os modelos sem a iluminação wireframe tá aqui você apenas vê o detalhes de, de a, detalhe da iluminação aqui também olha Certo, você vai ver a complexidade de sombras, e tudo mais. Essas aqui eu explico mais adiante. Aqui também você vê outras visualizações, olha. Vê a cor de base. Tá? Tem n configurações aí, n modo de vocês visualizarem aí o teu cenários e tudo mais. Você vê a profundidade, né? a imagem final e tudo é várias coisas que dá para fazer o mais legal que eu gosto de sempre dar uma conferida é no ambiente ocluso do cenário né? quando eu utilizo ali o, o pós processamento eu mostro isso nas últimas aulas se dá para configurar o ambiente ocluso do cenário tá aí é bom é bom acessar essa opção aqui tá bom isso aqui é reflexão o cenário não tem reflexão tá Mais importante mesmo vocês saberem é, até nessa aula aqui por enquanto, é trabalhar com essa visão, ou essa, ou essa aqui. Pronto. Essas três, né, são as mais importantes nessas primeiras aulas. Né? Ó, show! aqui você também vai configurar fazer algumas configurações para melhorar o desempenho se você não tem uma máquina muito boa então você pode eu aconselho a você desabilitar aqui o anti-aliasing certo o cenário olha, fica todo serrilhado então, só lembrando que aqui é visualização tá? ferramenta algumas opções para você melhorar o desempenho na hora de de construir o cenário certo a ah, você aqui ó essas janelas essas as caixinhas aqui estão marcados, então se você desabilitar alguma delas, vão vai sumir aqui ó, alguns ícones, algumas coisas. Por exemplo, não, aqui no nosso cenário não tem BSP. Se tiver, eles vão sumir, vocês não vai conseguir visualizar o BSP. Colisão, você consegue ver a colisão das malhas aqui, ó. A única malha que tem colisão. Deixa eu ver essas aqui tem. Ah, acho que essas aqui não tem. Mas essas aqui tem colisão. Olha. Fica um box aqui, ó. Um uma silhueta rosa. Não sei se está muito visível aí para vocês. Certo? Ctrl C também é, opa. Alt C, vamos ver. É, Alt C. Apertei Ctrl C. Alt C você desabilita a colisão dos seus modelos, tá? Eu explico também isso bem mais adiante aí no curso. Ah, uh, é, o fog você tira esse efeito aqui, ó, de névoa do cenário. Não é muito importante essas coisas aqui. É como eu avisei, aqui é apenas para você uh, melhorar o desempenho, né, da, de trabalho. Volume e também desabilitar algumas coisas, por exemplo, ó, né? Quando você está criando o um cenário, aí fica aqui os volumes de, de colisão. Se você estiver trabalhando com bloco volume, eu explico. Apenas um exemplo, tá? Eu explico depois disso aí. Uh, você tem esses ícones aqui de iluminação das luzes. Quando você vai criando, vai ele ele fica um ícone, tá? A luz, aqui é um play start. Play start é apenas para você definir onde que o, o personagem ele vai iniciar no, no cenário. Se eu ponho aqui, dou um play start. Olha, ele inicia no local onde eu posicionei o Play Start, tá? Olha só. Então, quando eu vou criando esses ícones, quando eu vou criando meu cenário e vou trazendo para cá ó, luzes, câmeras, certo? Aqui nessa aba Visual, Visual, olha. Quando eu trago aqui essas ferramentas de captura, captura de reflexo, olha. os decal também é gerado esses ícones que representam aí os essa, esses atores aí. Então, eu apertando a letra G, olha, eu consigo esconder todos esses ícones, tá? Digamos que seja a mesma coisa aqui, ó, essa janela, ela seja basicamente pra isso. Essa, essa aba aqui, ó, show, ela serve basicamente pra isso, tá? Não necessariamente. Se eu aperto G, eu escondo os ícones aí, ó, visualizo apenas o, o cenário mesmo, sem essas ferramentas de trabalho. Ó, oh, aqui também eu vou conferir algumas ferramentas legais, olha. Considero também isso aqui de, em relação ao desempenho. Real time, digamos que eu tenho tecidos, eu tenho partículas aqui no cenário, eu tenho luzes animadas, então, se eu trabalho com isso aqui habilitado, ele vai, vai rodar tudo em tempo real aqui, ó, tempo de execução. Tá? Às vezes atrapalha um pouco, né? fica processando tudo, tudo frequentemente, então atrapalha, né? Se você tem um computador, tem um computador muito legal, isso aí vai, vai comprometer na hora de você construir o cenário, tá? É, aqui você vê, ó, em tempo real também a, a, os avisos, você precisa reconstruir as luzes, certo? Qualquer alteração que eu fizer após uma, após eu dar um build, ó eu vou precisar copilar a iluminação. Tá? Eu explico depois melhor. Aqui você vê o FPS ó, rodando. Não tem muita importância. Tá? Uh, Death of de é, Aqui não, não são coisas muito legais. não uh, É isso aí. Não vou muito a fundo com isso aqui. Não. Aqui ó, aquela opção, game view quando eu desmarco ela eu vejo todos os ícones tá, aqui ela serve é parecido mas aqui você vai mais além você tira o fog você desabilita a grade a grade para desabilitar apertando G ó é ó. o G tira também a grade então é isso Se ela tal mexe eu escondo eu consigo esconder alguns ativos é como se isso aqui fosse algumas camadas sabe aquelas camadas ali do Max por exemplo Pronto, imagina que eu tenho static que mexe no cenário, eu tenho área estática, eu tenho outros ativos, eu quero esconder, trabalhar por exemplo apenas com os BSP, eu tenho BSP no cenário, eu tenho mal estática, eu quero trabalhar apenas com o BSP, então eu posso esconder as demais, os demais ativos, certo, ah, é, é isso, olha só, aqui em séries as configurações principais que vocês devem saber, principal na verdade é essa as outras, olha, basicamente é para você esconder aqui o, a ferramenta ali ó, de, o bivô, né o, o gizmo tá, você consegue se você está trabalhando com partículas no cenário, ou água por exemplo, um material translucente você pode apertar a tecla T e aí você consegue é, clicar no material transparente, entendeu? no um objeto transparente, então aqui você acessa essa opção ó. Olha só, cadê ela? Ah, aqui ó, <risos> perdão gente, aqui ó, tá? A tecla T você consegue selecionar ou não objetos translucentes. Então, a mais importante que vocês precisam saber mesmo é essa, tá? É ferramenta voltada também a otimização aí no modo quando você tiver desenvolvendo o seu cenário. Se você tem uma, um computador legal, e em muitos, muitos casos, quando você já tá, o seu o teu cenário já está bem complexo, assim, bem pesado, aí fica muito complicado de você trabalhar. Fica bem difícil de você conseguir trabalhar na, no Apple, por exemplo. Então, você pode baixar a, pena, a resolução apenas para trabalho mesmo. Você fica com o cenário bem mais leve para montar o seu cenário, certo? Bom, é isso mesmo, não tem muita coisa aqui nessa aula para aprender. A próxima aula eu vou falar sobre o counter browser, o gerenciador de todos os arquivos aí do teu cenário, tá? Gerenciador de de, de, de partícula, material, enfim, de níveis e tudo mais. Eu explico melhor na próxima aula. Apenas explicar também logo sobre esse ícone aqui, ó, o build. Build é onde você reconstrói a iluminação do cenário é basicamente o render né? você renderizar o cenário tá você, dá um, você clica aqui já faz os cálculos né? já todos os cálculos de iluminação de sombra de cenário e tudo mais tá uh, aqui você vai escolher a qualidade uh, de, de produção a perdão a qualidade da iluminação final, eu me refiro a final, projeto final, você terminou o teu projeto e agora vai fazer o render final, né? Então muda aqui para production, para high, médio certo? Sem, é sempre quando você tiver construindo, desenvolvendo o teu cenário, você não precisa ir muito além, tá? Você não vai ver uma alteração uma, não vai ter tanta, tanta é, diferença. Então sempre trabalho com o preview, tá? O preview. Deixa para fazer mesmo colocar em produção no, no final mesmo tá uh, aqui você vai visualizar erros certo como o nome já diz para visualizar quando você renderizar aparece essas Se fizer qualquer alteração aparece os erros tá build geometry para você compilar os BSP eu nunca usei essa essa opção build paths quando isso aqui é mais para jogos, gente. Que vocês não vão precisar utilizar essa ferramenta, tá? Verificação MaxShape, olha. Isso aqui é interessante vocês saberem, tá? Mas não agora. Mas vocês conseguem acessar essa janela clicando aqui na última opção. Quando você renderiza, tá, o teu cenário, vai aparecer vários erros aqui, ó. Um, um, os erros mais comuns é nessa aba aqui, ó, certo? E aí eu explico depois sobre isso vocês verão na prática tá play você vai escolher o modo que você quer lançar o teu jogo testar o seu cenário simular apenas você vai fazer uma simulação né? se tem tecido se tem som ou tem partícula Som não esquece o som o som você pode ativar a qualquer momento aqui nessa opção então você ver isso aí acontecendo em tempo real né basicamente isso também dá para utilizar aqui com real time tá ligado Uh, você quer standalone alone aqui ó, você visualiza o, o teu jogo, o teu cenário em uma tela independente tá? e no, no mobile se você tiver configurado o projeto para rodar no, no aplicativo o tablet ou smartphone então. aqui ó eu tenho um play start aqui na minha cena então toda vez que eu der um play ele vai diretamente lançar o jogo começar o jogo onde está o play start se eu troco pra cá aonde eu posicionar a minha câmera ele vai lançar o jogo tá é isso aí uh, hum, isso aqui não preciso vocês saberem number of players bom vamos lá eu até lembrei da udk agora <risos> bom vocês não precisam saber disso fica na curiosidade que eu falei olha só vamos lá gente eu vou encerrar essa aula por aqui Tá bom? Na próxima aula eu dou continuidade ao ao a explicar aqui sobre o Counter Browser. Até mais.